mas o problema que eu me comprometi a resolver era colocar as pessoas em ação. Porque sempre depois de um fracasso pode ocorrer um sucesso, geralmente ocorre um sucesso. E sem essa ação inicial, sem quebrar essa inércia, o que é um grande problema, você que né, sabe também tão bem quanto eu, é um grande problema das pessoas vencer a inércia e Começar a fazer alguma coisa, então a gente de certa forma resolveu esse, esse problema. Fica outra dica aí: às vezes, alguma restrição, às vezes, algum, algum obstáculo, uh, ele pode parecer que está nos, nos impedindo de avançar, mas na verdade. O obstáculo é que está criando um motivo para você avançar. O obstáculo é o caminho. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. Que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para desenhar aí uma vida de trabalho e é prazer. E o convidado de hoje é o Gustavo Carriconde, o fundador do Resumo Cash, que nos deu essa entrevista diretamente de Dubai. E ele é um cara muito especial, porque ele revelou a sua história e a sua trajetória de reinvenções. Ele teve diversos ciclos diferentes, desde piloto de avião até empreendedor e hoje com esse projeto incrível aí, que vem impactando a vida de milhares de empreendedores e milhares de pessoas em busca de autoconhecimento em busca de mais sabedoria quando não tem tanto tempo aí para ler um livro ele consegue trazer resumos de uma maneira muito rica em formatos super dinâmicos para que você consiga chegar aos insights e dicas acionáveis dessas obras aí que autores né, implementam e investem durante anos de sua vida e que você consegue consumir em 30 a 45 minutos. A conversa foi incrível porque ele revelou vários dos fracassos e aprendizados ao longo dessa jornada e uma série de dicas que você pode aplicar diretamente hoje na sua carreira e na sua vida. Além disso ele mostrou né, como que é importante você desenvolver um projeto onde ele esteja conectado com as suas paixões. Isso vai te dar uma força muito grande para seguir em frente de forma mais resiliente assim que os obstáculos aparecerem. Pode ter certeza que eles vão aparecer como tudo na vida, então não dá mole porque a conversa tá incrível e se você é novo por aqui, assine o podcast, se inscreva aí no canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma edição no futuro, então sem mais delongas, bora para o Talk! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks e hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com o Gustavo aqui, Gustavo que é um cara que eu admiro demais pelo seu trabalho, então Gustavo, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Ian. É uma honra estar aqui. Então, Gustavo, eu sempre gosto de conversar, e começar a conversa aqui, em vez de perguntar o que você faz, eu sempre pergunto quais são as suas paixões hoje na vida. Pa paixões? Tem, eu tenho algumas. Uh, várias pessoas me conhecem pelo, pelo uh, programa de podcast que eu fundei, que é o Resumo Cast. Uh, é uma delas, a gente vai falar mais sobre, sobre ele, tenho certeza que você tem perguntas sobre ele. Mas, obviamente, as minhas maiores paixões são os meus filhos e a minha esposa e o resto da minha família. Delícia. Então, um, e agora, esse projeto aí do ResumoCast já tem mais de quatro anos, e eu costumo dizer que o Resumo Cast a partir de algum tempo, já é a minha aventura de viver. Então, não é um negócio, não é um podcast, já gerou muito valor para o mundo, mas gerou mais valor para mim, porque é a minha aventura de viver. Delícia, muito bom. Quando você tem um projeto que, que te traz um crescimento forte, interno, e além disso gera valor para o mundo, é um tesão, realmente, sem dúvida. E com esse projeto, me fala um pouquinho qual é o grande problema que você está tentando resolver aí no mundo. Então, é um canal de podcast, para quem não conhece podcast, é uma espécie de rádio sob demanda que é transmitida pela internet, e as pessoas que consomem não pagam absolutamente nada. Comecei esse canal há quatro anos atrás, e eu sempre li muitos livros, principalmente perto do lançamento do ResumoCast eu estava passando por uma fase onde eu consumia muita literatura só que eu me dei conta que eu não ia conseguir ler todos os livros do mundo e eu, seria interessante se eu conseguisse compartilhar aqueles livros que eu já havia lido com outras pessoas, mas em um tempo mais curto então foi exatamente esse problema que inicialmente, com o MVP do ResumoCast, a gente tentou resolver que foi entregar uh, os sínteses e ideias insights pudessem acionar alguma espécie de ação às pessoas e hoje, depois de quatro anos, eu com muito orgulho uh, depois de receber centenas, talvez milhares de mensagens, e-mails mensagens no chat do YouTube e todos os nossos canais de pessoas agradecendo e realmente confirmando e validando que muitas delas mudaram as suas vidas desde começar um pequeno negócio até testar uma ideia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 esse problema. Resolve... Isso, é, isso que você falou é, é muito forte, porque, infelizmente, o ser humano, ele, ele é muito aversa à mudança, né? A gente está sempre buscando a zona de conforto, a gente está sempre buscando a segurança, e só quando a dor de não mudar se torna mais forte do que a dor de mudar, é que a gente realmente muda, né? Eu acho que um dos gatilhos que você explorou muito bem com esse projeto é trazer pequenas vitórias, trazer pequenos passos, que às vezes, para uma pessoa que não está acostumada ou não tem ainda o prazer desenvolvido da leitura de um livro de 300, 500, e 600 páginas, conseguir ouvir né, em meia hora, em uma hora, os, os conceitos principais e, e pegar, como você falou, né, algo acionável para já implementar, você minimiza a barreira de entrada de, de vencer a Inés de uma forma muito grande. Né? Então, sem dúvida, isso aí é muito poderoso. Agora, isso... Como que surgiu essa ideia? Você tem algo... Na, assim Pensando até um pouco mais na, na sua infância também. Tem algo lá na sua infância que, que você lembra que foi um gatilho que, que te trouxe essa ideia? Uh, na minha infância, uh, não exatamente, mas eu, já, eu sempre tive negócio eu um dos motivos pelo qual o Resumo cash surgiu é porque eu moro, para quem não sabe, eu estou agora e moro em Dubai, e comecei o Resumo cash aqui em Dubai, fora do Brasil, para uma audiência no Brasil. No Brasil, antes de me mudar para Dubai, eu tive alguns negócios não digitais, Negócios relacionados com alimentação, logística, tele-entregas. E quando eu me mudei para outro país, fiquei impossibilitado de exercer uh, as minhas atividades como, né, como empreendedor. Sim, então, sempre tive na veia o sangue do empreendedorismo. E essa restrição de eu estar longe, estar em outro país, mas... Tudo bem, tem um mercado local aqui em Dubai, mas por que não eu tentar atingir o outro lado do continente, que é a língua que eu falo, português com os conhecimentos de, de livros. Então, talvez se eu tivesse no Brasil, não sei se talvez eu, eu, o resumo que assim existiria, porque eu estava aqui em Dubai, isolado, e tinha necessidade de criar um negócio, e esse negócio tinha que ser digital, tinha que ser através de meios digitais, não era possível, porque eu tinha uma ideia de que a minha audiência deveria ser no Brasil. Então, fica outra dica aí. Às vezes alguma restrição, às vezes algum, algum obstáculo, uh, ele pode parecer que está nos, nos impedindo de avançar, mas na verdade, o obstáculo é que está criando um motivo para você avançar, o obstáculo é o caminho. Então, na, na minha história, isso aconteceu e, e a gente começou a compartilhar os conhecimentos do outro lado do mundo através de um, uma mídia nova que estava surgindo, que era o podcast. Eu já acompanhava podcast, podcasts de outros países, mas no Brasil não estava não muito popularizado. Hoje em dia já está mais. Então, foi relativamente mais fácil naquela época a gente começar e crescer de uma forma mais rápida do que hoje hoje está um pouco mais difícil. Muito bom, o obstáculo e o caminho é um dos livros aí que eu mais conecto também, né, do Ryan Holiday. Ele ele é um cara que eu acho que trouxe uma, uma leitura do estoicismo que é uma sabedoria aí né muito forte de uma maneira muito acessível, né, com os livros dele ele sempre explora de alguma forma esses conceitos e o que você falou eu acho que está é, bem no coração, né, do, do estoicismo de você é, entender que o fracasso é apenas um caminho é apenas uma etapa do caminho, né, e ele só vai te fortalecer. E dentro desse conceito de, de fracassos, você como empreendedor, já no Brasil empreendeu em várias frentes diferentes, é, continua empreendendo, imagina que você é um colecionador de fracassos, né? E, e dentro dos seus fracassos, talvez tenha alguns favoritos. Você lembra de algum assim que, que te trouxe um maior aprendizado, um maior crescimento? Eu um, tive no, no Brasil, tive, eu fui dono de uma pizzaria, um restaurante, e ele consumia lá praticamente 100% dos meus recursos e ele acabou pegando fogo, então eu tive esse prazer de, na madrugada, receber uma ligação, eu fui até o local e estava em chamas. Ah, e eu, hoje eu posso dizer que é, foi esse aquele incêndio foi uma forma de tirar um, de, um, de um ambiente ou, ou de um empreendimento que estava me consumindo muito recursos, e que talvez eu não consiga enxergar hoje um crescimento... É, é, gerando valor para o mundo naquele por ali, então foi sim, foi um fracasso, foi um marco na minha vida, foi um ponto um, de onde eu tive que dar o rumo, foi a partir daí que eu uh, decidi sair do país, uh, eu era piloto também de, de, de avião na época, eu trabalhava na Varig, que, que uh, foi a falência em 2006, mais ou menos, e foi pelo incêndio que ocorreu, e até porque a própria empresa aérea que eu trabalhava, ela estava tendo alguns problemas, eu resolvi sair do país, e eu acho que foi uma umas melhores coisas foram um dos melhores pontos de inflexão de flexão na minha vida que me abriu os horizontes eu pude conhecer outras culturas outros países outras formas de se resolver os, os problemas né? então foi é, depois que eu comecei o ResumoCast, e essa comunidade imensa começou a aumentar e empreendedores começaram a me procurar eu colecionei alguns pequenos fracassos controlados e eu sou muito adepto aí da da metodologia da, da linha startup que na verdade é, vem do design thinking, uma mistura de design thinking com desenvolvimento ágil de software, e de uma coisa muito antiga, que é... Agora a gente pode voltar para o estoicismo, que é colocar-se diante de pequenos fracassos controlados para que você consiga se tornar mais resiliente diante desses pequenos desafios. Então, projetos, MVPs, pequenos testes, a gente testou várias coisas no Resumo cash que não acabaram não dando certo, e nem por isso foi motivo de vergonha. Uh, por exemplo, o Google, ele, os caras testam constantemente coisas, semanalmente, tem produtos novos lá e coisas que não funcionam. Né? E nem por isso é motivo de vergonha, mas sim é uma forma de, de construir um produto melhor mais, uh, mais adiante, com aquela experiência ali, com aquela resiliência que você adquiriu. Então, vários outros pequenos fracass, fracassinhos também, eu me orgulho de colecionar durante, principalmente, a jornada do, do ResumoCast e a possibilidade de, de co também com as comunidades que a gente tem de empreendedores, que sempre sugere projetos e pessoas que eu acabo conhecendo, enfim. Então, acho que é por aí. Bom, por que Dubai? Uh, antes de Dubai, eu morei na, na Inglaterra um ano e meio, depois uh, sete anos na Espanha, Valência, Espanha. Uh, sempre envolvido ali com o setor da, da aeronáutica, e eu acabei vindo parar em Dubai através de um, de um emprego, um emprego que eu, que eu tenho, uh, que eu já estou saindo, que é na aviação. Então, foi uma oportunidade de emprego que eu... Vim parar aqui através dele. E aí, aqui no bairro, eu comecei a me, me envolver com startups, projetos de, de aceleradoras, incubadoras de startups, inclusive um patrocinado pela Emirates, que é a empresa que eu trabalho aqui hoje. E uh, comecei a entrar em contato com, com, né, com as metodologias, todas, e investimentos também em startup, e trouxe muita coisa para o Brasil, as coisas que a gente desenvolveu aqui. E foi foi foi assim, foi, foi principalmente por causa da aviação que eu vim parar aqui no bairro bom. Então, só para entender, hoje você tem várias frentes aí. Né? Então, se você pudesse resumir um pouquinho dessas frentes de, de trabalho, de paixão né, que você tem, para, por exemplo, você volta para o Brasil de férias, encontra com a mãe de um amigo seu lá da universidade, que te pergunta: Gustavo, quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde para ela em relação a essas frentes? Ah. Um... Muitas coisas, <risos> literalmente essas coisas. Eu estou eu constantemente é, abrindo novas frentes também, mas mas eu tento sempre fazer isso de, de forma controlada. Eu acho que tem vários projetos, é, como é, algumas pessoas realmente falam, é, num certo nível é prejudicial, mas está é, mais relacionado com o gerenciamento dos recursos que você tem. É, que aí recursos, né, a gente pode fazer uma listagem de recursos, desde recursos financeiros, que é talvez o único recurso que muita gente conhece, mas existem recursos de tempo, recursos de networking, recursos de habilidades, de conhecimento, de ferramentas, recursos de implementação de sistemas. Então, eu diria que se você consegue criar um portfólio pessoal de determinados recursos e gerenciar múltiplas uh, frentes ao mesmo tempo, sim, é possível. É um pouco arriscado, mas é possível. Então um, a minha frente pessoal o início de tudo começa com o meu auto desenvolvimento eu, eu eu hoje estou muito focado no, no projeto do resumo cast e ele está muito ligado com a minha frente de promover o meu auto desenvolvimento então é quase como se fosse duas frentes simultâneas eu não não sofro para produzir para ler um livro por semana e produzir os conteúdos do resumo cast mas sim é um, é um prazer é uma necessidade que eu tenho. Mesmo que este apesar de as pessoas não acharem, não, não conseguirem concordar comigo, beneficia mais a mim do que as pessoas que consomem. Então é um projeto até egoísta meu, e eu não vou parar de fazer, de executá-lo nunca. Então, essas duas frentes estão totalmente relacionadas, que é, que é um, seria uma frente mais de modelo de educação, a gente é, cria conteúdos, gera conteúdos para o mundo, promove educação, tem algumas é, fontes de receita. A minha outra grande frente são investimentos e desenvolvimentos de programas, é, de startups, de aceleradoras de startups aqui no PAI, e alguns algumas parcerias que eu tenho no Brasil. Então, eu invisto em algumas startups aqui, e sou trainer, sou, sou uh, um dos criadores de uns um programas de uma aceleradora, de uma incubadora que tem aqui. A gente entrega, então, workshops. Não mais agora, estamos parados por, por algum tempo, não sei o que, que vai acontecer, porque essa incubadora ela é específica do setor de aviação e turismo. São os setores aí mais atingidos pela, pela pandemia recente. Então, mas está sendo uma experiência legal também, porque a gente está uh, trabalhando muita resiliência e forma de se reinventar e pivotar os seus próprios modelos. Ou chegar a um ponto de dizer, não, agora é o máximo que eu consigo ir com esse projeto, tá na hora de fechar. Eu não acredito na falha, no fracasso do empreendedor. A startup fracassa, mas o ecossistema ganha um empreendedor mais forte, mais resiliente, que vai começar um segundo uh, negócio. É, e para quem acha que startup é uma, é uma moda recente, eu digo, não. Já temos startups aí desde a época de Jesus Cristo. Então, o ser humano vem constantemente se reinventando, desenvolvendo formas diferentes de, de resolver problemas, validar problemas, tentando, errando. E isso, para mim, é uma startup. Né? Não precisa ser uma empresa. Eu acho que você é, configura muito como um empreendedor em série também. né que Eu tenho um primo meu que tem essa característica também de sempre desenvolver várias frentes ao mesmo tempo e quando ele não tem isso, ele fica mal. porque é muita curiosidade, é muito talento, é muita vontade de tirar valor e o estímulo de iniciar, de estar bebendo de, de diferentes desafios ao mesmo tempo e um vai alimentando o outro é algo que, que o estimula muito. Né? E para algumas pessoas como você falou, não funciona porque precisam de ter um, um foco mais forte em relação ao projeto, botar mais energia ali porque tem problema em, em acabar coisas, né? abrem muitas coisas mas têm dificuldade de levar até o ponto final mas tem outras pessoas que, que tem essa característica e, e conseguem criar sistemas né, e criar formatos de trabalho com mais autonomia, delegação, equipe, automatização, que conseguem tocar né, várias coisas ao mesmo tempo. É nesse sentido, eu ia te perguntar o que você acha que é o fator de sucesso principal, ou talvez os principais fatores. Você chegou a comentar sobre alguns, mas se você pudesse fazer uma reflexão mais objetiva, né, o que você acha que é o fator de sucesso para quem está buscando desenvolver coisas em paralelo ou... Ou está é, um pouco com medo de se tacar em projetos em paralelo ao mesmo tempo por essa, essa visão que se repete, né, que você precisa ter foco, que você precisa só botar a sua energia em uma coisa. O que, que você acredita que para alguém que quer seguir nisso deveria se atentar bastante? Uh, bom, primeiro, obviamente, autoconhecimento. Aquilo que eu, que eu comentei uh, de criar um, uma listagem, um, uma lista dos seus próprios recursos. Tenta estudar sobre recursos. O que, que são recursos? Com um invento da era digital, o mundo, os empreendedores, os seres humanos ganharam uma quantidade impressionante de novas ferramentas e de coisas que a gente não não podia fazer antes e hoje é possível, como essa ligação, por exemplo. Então, se desenvolver na, na questão de se educar a respeito de dos recursos que estão disponíveis aí. Um outro fator determinante que, que muda todo o jogo é tentar entender os seus diferentes projetos, como um projeto onde cada frente auxilia em outras frentes, onde você gerencia aquilo tudo como se fosse um portfólio. É normal, os, os traders eles gerenciam um portfólio de frentes. As empresas, os, os project managers de grandes organizações, eles têm portfólios de projetos. A ideia aqui é, é aprender uma coisa, adquirir uma certa habilidade em uma determinada frente e usá-la em, em uma outra frente para você não partir da estaca zero. É isso que faz um investidor, é isso que faz um, um, um gerente né, de projetos, é isso que faz um trader na Bolsa de Valores. Então, é sim possível, mas uh, uh, você tem que ter um autoconhecimento das suas uh, uh, capacidades de, de execução, o que, que você domina, o que não domina, e ter esse conhecimento, essa consciência de o que você pode fazer, pode te ajudar a determinar qual é a habilidade que você vai ter que adquirir para juntar com aquelas que você tem e conseguir fazer o que você quer fazer. Então, diria que é mais ou menos por aí o caminho. Bom, bom, eu acho que tudo na vida parte do autoconhecimento, né da observação é, extrema do, do que você que você é, do que qual, quais são seus combustíveis, né quais são as suas habilidades, recursos disponíveis. Sem ter clareza disso estrutura é muito difícil você desenhar algo que seja sustentado né E você falou algumas vezes a palavra reinvenção, que para mim é uma palavra é, que está no coração de tudo que eu faço e, e é uma palavra que eu, que eu busco muito tangibilizar para as outras pessoas, porque a reinvenção ela envolve a mudança, né? E a mudança é a única certeza, né? a única constante que existe né? na vida. E, e às vezes a gente fica lutando contra isso, fica tentando controlá-la, e não adianta porque ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa e completamente incontrolável e imprevisível, né? E, e dentro desse conceito, você trouxe a questão da, da startup, que é algo que, que já vem lá de Jesus Cristo, né? E, e a startup... É, tem até o livro lá do Ray Hoffman, que, que fala né, Startup of You, ou Comece por Você, algo assim, que, que traz esse conceito de você olhar para a sua carreira como se fosse uma startup, implementando todos os conceitos da startup na sua vida, que é algo até que, que é bem próximo do conceito que eu trouxe no, nos meus projetos, que se chama CEO da própria vida, você se tornar o CEO da sua própria vida e liderar todas as áreas, programar todas as áreas, desenhar todas as áreas como se fosse uma empresa mesmo, porque a, o conhecimento corporativo traz muita coisa relevante para você fazer analogias com a vida e conseguir conquistar aquilo que você quer, seja mais sentido, seja mais liberdade, seja mais resultados, né? e no final o lucro que eu brinco que é a sua felicidade. Então, nesse nesse sentido, é, você se reinventou diversas vezes, né? e ainda continua se reinventando. Então, quais foram os gatilhos é, que te levaram no momento de reinvenção, você falar, agora eu preciso mudar, agora eu preciso pivotar, agora eu preciso fazer algo diferente do que eu estava fazendo. O que que, como que você chegava a essa conclusão? Era um processo objetivo? Era algo que você nem percebia? Que era algo meio que orgânico? Como que você poderia compartilhar um pouquinho disso? Uh, acho que no começo foi realmente algo, algo orgânico, mas depois eu, eu comecei a desenvolver alguns ciclos uh, de, de reinvenção, porque eu acho que eu comecei a me acostumar com, com os benefícios que... Um, a reinvenção traz né adquirir uma nova habilidade abrir uma nova frente começar uma nova parceria uh, finalizar uh, o próprio resumo cast tem a sua trajetória aí de três já estamos uh, agora reinventando novamente o formato do programa pela terceira vez então teve a temporada um onde eu tinha um sócio um parceiro e aí houve uma situação onde ele, ele precisou sair e eu estava diante de uma situação onde teria que ou fechar o resumo cast ou comprar a parte dele ou uh, Trazer uma outra pessoa, ou mudar o formato, que inevitavelmente o formato teria que ser mudado, e quando você tem um programa que uh, cria conteúdos para uma audiência, é uma situação muito delicada, é, é praticamente né, uma operação uh, uh, muito sensível, né, porque a, a audiência pode, pode sofrer, pode cair a audiência, enfim. E a gente teve que se reinventar, então, foi foi uma, uma reinvenção forçada, <risos> não tive muita muita escolha, mas eu estava diante de uma situação que, né tá aí, o que eu faço? Não dá para uh, utilizar a técnica avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra e fingir que o, o predador não existe. Então, a gente acabou se inventando. Temporada 2 uh, teve mais sucesso ainda, a gente foi mais aceito ainda. Agora, uh, foi um ciclo e esse ciclo já foi mais natural, não foi imposto. Uh, então, acho que a primeira reinvenção foi acabou sendo orgânica. E essa temporada 2, uh, eu acabei reinventando... Uh, me reinventando reinventando o, o formato e estamos em processo aí de cocriação e de reinvenção da temporada 3. então de novo aquele frio na barriga aquele aquela sensação de sabe, será que eu deixo tudo que eu criei até agora de lado e corro o risco de um, partir para uma situação onde não vou ser aceito mas eu, hoje eu posso trazer esse testemunho eu também estou lidando com uma situação onde eu já, a gente já tem na temporada 2 89 episódios, hoje 90 episódios no mesmo formato. E eu sei, até por eu ser um consumidor de, resumo, de, de, de podcasts, eu sei que um, os formatos e a forma como você entrega os conteúdos, eles se muito repetitivos, você acaba caindo naquele oceano vermelho da competição onde você vai ser apenas mais um na prateleira, mais um na commodity. Então, chamando também, parafraseando o Ed Hoffman, de novo, no, no livro que ele escreveu mais recente, que é o que é o Blitzscaling, ele fala que os, os primeiros a responderem a novas tendências são aqueles que têm mais possibilidades no futuro de uh, conquistarem o Oceano Azul, de começarem o um mercado onde eles se posicionam como uh, diferenciados. Então, eu acho que para quem está pensando em se reinventar, um, uh, leva essas coisas em consideração, o timing é muito muito importante, provavelmente o momento de você se reinventar é quando todo mundo está falando que você está bem, entendeu? O campeão, o campeonato, o que acontece com os times que ganham o campeonato? No ano que vem já começou mal, geralmente é assim que acontece. Entendeu? Então, é difícil, é contraditório, é contra-intuitivo, mas eu acho que parte começa de, de um processo orgânico onde é, as reinvenções precisam acontecer. Agora o mundo está precisando se reinventar por causa de uma, de uma, de uma pandemia, não é, é, é praticamente orgânico, não, não existe opção, mas é, qual é a próxima crise do futuro? Quem sabe? Perfeito. Isso está é muito alinhado com meu sócio, Ricardo Semler ele fala em relação à, à mudança do ser humano. né Nós somos muito parecidos com os dinossauros nesse momento. Né? A gente precisa é, ter um meteoro batendo na Terra para realmente mudar de maneira radical. Então, isso daí acaba que que acho que é muito da natureza humana, né? e, e aos poucos, com autoconhecimento, né? com mais observação, a gente consegue antecipar isso e inovar, no sentido como você falou, né? Porque chegar ao topo é difícil pra caramba, mas não é o mais difícil, mais difícil é se manter no topo. Né? E aí exige reinvenção, existe risco, exige, exige coragem para você desafiar os modelos que funcionaram até então, Acho que com certeza não vão ser modelos campeões né? no futuro. Isso, eu joguei vôlei de praia durante muitos anos da minha vida também. Foi uma, um, um dos ciclos aí que eu tenho muito orgulho. Foram 10 anos da minha vida, joguei diversos torneios, fui campeão mundial, 118 tal, e tal, e tinha um técnico que ele sempre falava a mesma coisa, né? Ó, ser campeão é mole. Quero ver é se manter campeão durante não sei quantos anos, né? Então, sem dúvida, concordo com tudo que você falou. agora O livro da corrida, ele tá focado... No, no traçado, nas curvas, ele está olhando para a frente. O segundo, o segundo lugar, ele está olhando para o líder. É fácil para ele, é fácil competir como segundo. Só que quando o líder ele olha para o retrovisor, ferrou. É aí que ele começou a perder. Ele perdeu o foco no traçado. Então, acho que isso está muito ligado a se reinventar também, né, constantemente. Principalmente se você já é líder. É o teu trabalho principal, é se reinventar. Porque senão, alguém vai fazer isso para você. Perfeito. Agora, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a, a um fator é, que eu vejo que está muito presente no seu projeto do Resumo Cash, que é a paixão né, por algo. Né, a paixão ali que está bem no coração do, do que, que é o projeto. E eu imagino que você tenha tocado vários projetos na sua vida guiados pela paixão ou com uma conexão muito forte com a paixão e talvez outros não tanto é, conectados como alguns dos projetos. É, o que você diria sobre o fator paixão? O fator alinhamento aí do que você ama fazer, do que você admira, do, do que está conectado com o que você realmente acredita. O que, que você acha, qual, qual o peso de um, desse fator na hora de definir um projeto? Olha, eu acho que facilita tudo. Né? Não, não não é algo só para você poder falar para o mundo, eu faço isso porque é minha paixão, e, e ficar bem, né? pousar, de, enfim, o cara ali que tem a paixão, tem um propósito, para o próprio empreendedor, para quem está executando, facilita tudo. Você acorda já sabendo o que tem que fazer, você tem naturalmente mais energia. Isso é gerenciamento de recursos. E se você pensar estrategicamente que você pode mapear qual que possivelmente seria a sua possível paixão ao executar um projeto, você pode hackear o sistema né? e, de repente, passar por um processo de, né, de, de, de aprendizado com enfim, com alguém que possa ligar através desse processo aí, uh, para descobrir realmente o que, que seria essa coisa, o simular, colocar-se em situações simuladas, né? como os pilotos fazem, os simuladores de voo, dando então, para você treinar o voo, você simula antes do voo. Por que não simular certas coisas e uh, perceber como você se sente ao executar aquelas coisas? E a dica que eu deixo aqui, eu não vou tentar convencer as pessoas, não, seja apaixonado porque é bonito colocar no seu site. Não, facilita tudo. Facilita tudo, deixa tudo mais fácil, tudo mais natural, tudo flui, e você tem mais energia para executar. E aí a gente pode falar, tem várias dicas aí, hacks para encontrar a sua paixão. Eu tenho certeza que você gosta também, como eu, desse assunto aí, e gosta de compartilhar essas, essas dicas aí, esses hacks. Eu acho que uh, tem que ter sim, as pessoas não pensam muito nisso, elas começam uma carreira porque uh, a família queria que elas tivessem aquela carreira, ou os amigos, ou por causa de status, e aí o status lá adiante pode pregar uma peça perigosa, porque você vai se encontrar em, em, em uma situação onde não vai ter mais energia para executar aquilo que você não gosta, não, não, não tem nenhuma né, paixão ou, ou apreço pelo que está fazendo, e é muito mais difícil para reverter lá adiante, então o hack é inverter, é simular, simula o teu voo, gostou, legal, sentiu bem, vai, Bom, eu adoro essa visão porque, infelizmente, é, romantizou-se muito né, a questão da paixão, do propósito, então hoje em dia está muito banalizado algo que é extremamente importante, né, fundamental para a resiliência, principalmente quando a gente olha para uma carreira empreendedora, você vai ter muito fracasso, muita queda, muito obstáculo. Então, se você não tiver algo maior do que apenas o status, o dinheiro ou outras motivações intrínsecas, externas, na hora do perrengue, né, é muito difícil ir em frente. É por isso que tanta gente para no meio e desiste, né, a taxa de mortalidade de startups é gigantesca, porque às vezes as pessoas entram com, com motivos ou combustíveis muito menos é, potentes do que do que sentir, ver sentido no que faz, estar conectado com a sua paixão né? e eu, dentro dos hacks e ferramentas aí que eu, eu sou muito sou muito apaixonado mesmo por esse assunto eu, eu gosto muito do Ikigai que eu uso bastante aí no, nos meus formatos de, de transformação, porque para mim ele traz essa sustentabilidade, entre a paixão mas não apenas, porque não adianta achar que vai viver de propósito e no mundo cor-de-rosa, mas o que você faz bem, que são os seus recursos, habilidades, dons, talentos, é o que o mundo precisa, que traz essa conexão com uma motivação mais intrínseca e uma das forças maiores do ser humano, que é ajudar o outro, ou resolver problemas, né? buscar validações de coisas, problemas reais, e uma forma de você ganhar dinheiro com isso, porque precisa ser sustentável, senão é um hobby, senão pode ser outra coisa. né? E, e já que você falou de alguns hacks e algumas ideias, o que você traria aí, então, para complementar um pouquinho quem está buscando isso? Hacks é, para achar sua paixão? Que isso. Olha, uh, primeiro, uh, eu acho que uh, existem vários... A gente pode estar conversando aqui com uh, vários estágios né, de, de pessoas em diferentes estágios da sua própria vida, da sua jornada, até relacionados à idade. Né? Eu não acho que uma pessoa com vinte poucos anos tem que necessariamente já definir a sua, a sua paixão ela ela ela tem o direito de se expor a diferentes experiências então uh, tente conseguir um emprego uh, para aprender aprenda com o cnpj de outras pessoas agora estou falando para empreendedores que eu falo mais para empreendedores mas enfim qualquer tipo de emprego os empregos do futuro eles eles já estão mudando então teremos aí em breve novas profissões Uh, e essas profissões podem ser profissões extremamente interessantes ou você pode criar a sua própria, própria profissão uh, todo mundo, um o conceito de empresa está acabando as pessoas estão trabalhando online, pela internet e já se chamam, já se consideram empresas por serem um grupo, uma equipe uh, eu diria, uh, tenta, tenta entrar, ingressar em uma, alguma equipe em algum grupo, em alguma organização alguma empresa e aprender alguma coisa aprender algum ofício, alguma alguma enfim alguma habilidade nova que você possa mesclar no futuro com outras habilidades e, e não não se desesperar para ah, agora eu tenho que conseguir descobrir qual é o propósito definir bater o martelo e é tudo que eu tenho que fazer na minha vida um, não dê tem um tempo então e, e tente aprender coisas novas para conseguir ter uma clareza maior né, dos seus recursos dos recursos que você tem e das coisas que você gosta de fazer e o que não gosta de fazer então isso seria um, uma, uma dica. Até tem um livro bom, posso recomendar um livro, Maestria, do Robert Greene, o mesmo autor de as, as 50 Leis do Poder. Então, certo. Maestria fica a recomendação, e o conceito é exatamente esse: é você começa como um aprendiz e depois vira o mestre. Não dá para inverter esse processo. Sim. E precisa investir horas, né? Que saia 10 mil aí para você chegar a maestria de algo e, e elas vão se complementando né, ao longo da vida. Por isso os ciclos né, são tão importantes, porque realmente tudo que você faz, por mais conectado talvez que seja daquele seu propósito, que você vai ter um pouco mais de clareza na frente, vai contribuir vai te trazer características únicas para você se diferenciar lá na frente. Uh, hoje, principalmente com a pandemia, todos os CEOs de empresas ou as pessoas mais fantásticas do mundo que você possa imaginar estão atrás de uma tela de computador. Alguém me falou essa frase, achei fantástica. Uh, tente, se você ainda está tentando achar a sua paixão, enfim, tente contatar essas pessoas, tente entrevistá-las. Né? Uh, uh, Talvez o LinkedIn é uma ferramenta uh, fantástica para conhecer e conectar com novas pessoas. Uh, as redes sociais, indicações. Né? Uh, uma pessoa que já fez o que você quer fazer ela tem muita dica e muito atalho. É óbvio que é, às vezes é difícil, é, dependendo da, da área, do setor, da indústria, é difícil entrar em contato com determinadas pessoas. Mas não é impossível, não é impossível. Então é outro hack, entrevistar um expert, alguém que já fez o que você quer fazer. E quando estiver na frente dessa pessoa, pergunte a ela, o que, se você fosse eu, hoje, exatamente o que... Faria? Quais são os atalhos? Quais são os hacks que você iria aplicar? Tanto se você quer se tornar um grande arquiteto, um médico, um técnico de futebol, tem como encontrar essas pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, não fique triste de escutar não. Eu recebo diversas abordagens nesse sentido. E tá aí meu meu linkedin está disponível, e-mail. Pode mandar e-mail para mim se houver alguma coisa que eu possa ajudar, compartilhar. Eu tenho o meu maior prazer, eu sei que nem todas as pessoas uh, pensam dessa forma, mas não é impossível. Bom, Gustavo, bom. passando aqui para a fase final dessa conversa que está uma delícia, nem estou vendo o tempo passar, me fala hoje qual é o seu maior medo na vida? Uh, acho que é, não sei, talvez não, não aproveitar muito bem o meu tempo, essa questão de que nós somos seres finitos, eu acho que acaba amedrontando todo mundo. Então, acho que é. Eu acho que é o medo que todo mundo tem, esse medo de, a hora que chegar no final, tá aí, e agora? Não, não dá mais Valeu para. a pena. Muito bom. Não, é um grande medo, que medo é medo é uma reação, é um sentimento natural do ser humano. Todos os seres humanos precisam de ter medo. É, é um fator ali, até, é essencial, nossa evolução e que nos salvou de, de, de perigos, mas hum, acho que o medo quando não controlado ele acaba ele acaba interferindo muito mais do que ajuda e hoje em dia a gente vive em um mundo onde não existem grandes ameaças reais né? se você ler lá o estoicismo mano, um dos mais medos dos seres humanos é da pobreza é de não ter mais o que comer mas será que é, se realmente tem tantas chances assim de acontecer será que um ser humano se ele chegar nesse ponto ele não consegue se reinventar e, não vai conseguir nem arranjar sua própria comida. E eu não acredito no mundo em que vivemos hoje. Se vivêssemos na selva, ainda, né, fugindo do predador diariamente para nos salvar. Então, acho que o, o, os medos, eles são gerenciáveis e são controláveis. Esse outro hack, se você conseguir entender de onde é que eles estão vindo, como controlá-los, como gerenciá-los, a tua performance e a, a, a, o que você vai conseguir colocar no mundo vai ser muito melhor, muito mais eficaz. Perfeito. E Gustavo, o que é riqueza para você? Uh, riqueza, eu acho que é um valor interno dos seres humanos. Se você conseguir criar esse valor interno, outras formas de riqueza, acho que elas, elas, elas vão acontecer. As pessoas auto, Eu tenho certeza que você, quando fez essa pergunta, todo mundo já pensou em quê? dinheiro, dinheiro, dinheiro, cash, cash, cash. Mas o dinheiro ele ele é um, uma forma de a gente transportar a riqueza. Eu não posso trocar o meu valor com você, senão, através de uma nota, um número na conta, a gente consegue é, trocar esse valor através do dinheiro. Mas o dinheiro não é o valor. O valor é o que é trocado. O dinheiro ele, ele, ele é, um, é algo que, que é usado para, literalmente, só transportar. Se esse valor não existe, o dinheiro não serve para nada. Então, eu acho que a riqueza começa, é um valor interno. É, é, é uma utilidade que você pode dar ao mundo ou para outras pessoas aí cada cada indústria cada setor cada cultura cada nicho cada local uma cidadezinha por mais afastada que seja lá na Tailândia tem a, o seu próprio conselho de riqueza uma pessoa muito rica em um vilarejo afastado lá na Tailândia ela pode ser uma pessoa que consegue pescar fantasticamente vários peixes por dia que ele um valor que ela adquiriu através de habilidades talvez vieram familiares e, e é uma pessoa que naquela colôniazinha de pescadores é a pessoa mais rica o que, que é liberdade para você? Uh, liberdade acho que é acho uma pergunta essa hein ia... <risos> acho que é uh, direito de, de você escolher o que fazer onde existem várias liberdades liberdade geográfica o direito de você escolher onde vai morar liberdade financeira o dinheiro de você, o direito de você não que depender de uma certa quantidade de dinheiro pingando ali, uh, uh, acho que é o direito de você conseguir tomar suas próprias decisões sem depender de uh, influências externas ou de fatores externos para lidar aquilo que você quer. Muito Bom, concordo. E Gustavo, você como um grande amante, apaixonado pela leitura, imagino que essa sempre é uma das perguntas mais desafiadoras que as pessoas devem te fazer. Então eu vou, vou tentar facilitar um pouco. Um livro e um insight que realmente impactou sua vida positivamente nos últimos três meses o que você diria. Legal. Eu acho legal que você fez essa pergunta dessa forma, porque geralmente as pessoas perguntam qual é o livro, qual é o livro. Né? E no começo eu, tentei, eu realmente eu tinha lá uma lista, uma estágio imensa de livros, tentava tirar um, dois ou três livros para indicar para as pessoas, mas uh, o que hoje é minha convicção é que o livro que mais vai adiantar para determinada pessoa é aquele que vai resolver um problema iminente, e que está na frente dela. Então, hoje é muito fácil a gente entender o que tem dentro dos livros, sem precisar ler todos os livros. Você pode surfar o livro, você pode uh, até escutar resumos, resumo cast, muitas pessoas usam o resumo cast para entender o que existe dentro dos livros, antes de começar as leituras. Um, nos últimos três meses, o livro que mais me impactou, e talvez tenha sido o um que mais tenha me impactado nos últimos três anos, foi um livro chamado Ultra Learning, que é um livro que resolve um problema meu iminente, porque eu, eu estou nessa nessa constante jornada de tentar descobrir como adquirir conhecimentos de uma forma mais rápida, mais agressiva e sem delegar a ninguém, totalmente autocontrolada. E a ideia central desse livro é justamente essa. É um livro que está vindo para Brasil, não tem em português ainda. A gente fez uma série, um resumo quer sobre eles, sobre esse livro é, é, em português é Ultra Aprendizado. E eles, a síntese dele, o site dele, é principal é esse, que o sistema normal de aprendizado ele é muito defasado e quem controla não é você, né? não é o aluno. E o, o, o profissional, o empreendedor, é o ser humano das próximas décadas, que vai se destacar, é aquele que vai conseguir aprender novas habilidades de uma forma mais rápida que os demais então, voltando ali ao que a gente falou sobre as profissões, né? quais são as profissões do futuro, quais são as habilidades que juntas vão formar as profissões do futuro. Se você conseguir ter um, uh, princípios e técnicas e metodologias para uh, criar um, um mini projeto de ultra aprendizado, que é como é que ele chama no livro, e determinar quanto tempo vai levar para aprender determinada coisa estrategicamente, se você conseguir colocar isso tudo junto aí no formato de um projeto e aprender de forma agressiva, totalmente autocontrolada, você vai se destacar e se diferenciar no futuro como qualquer é área da vida, no esporte, educação, empreendedorismo, autodesenvolvimento, enfim. Então, Ultra Learning, Ultra Learning do Scott Adams. Desculpe, Scott, Scott Young. Excelente. Cara, muito bom. Já vou baixar aqui na, na Amazon. Muito bom. E assistir aí a, a série. Gustavo, foi? A série é o Procura lá Resumo Quest, Ultra Learning, Ultra Aprendizado. Tem uma série de cinco livros que a gente só fala sobre Ultra Aprendizado. Excelente, vou começar por aí, sem dúvida. Então, Gustavo, para a galera que quer saber um pouquinho mais de você, dos seus projetos, qual o me melhor local aí para a galera encontrar suas informações e as referências? Pessoal, uh, pode acessar o resumocast.com.br ou pelo LinkedIn, manda uma mensagem lá. E meu e-mail é gustavo.resumocast.com.br assim, assim que, assim que uh, uh, na medida do possível, eu vou tentar atender e responder todo mundo. E pode conhecê-la mais lá pelo site do ResumoCast, então. Excelente. Gustavo, foi uma delícia essa conversa. Obrigado, de verdade, pela sua sabedoria, pelo seu tempo, pelo seu recurso, aí, que eu sei que o tempo é um dos nossos recursos mais escassos e valiosos de todos. Então, foi um prazer. Muito obrigado. E, sem dúvida, gerou muito valor aqui para a galera. Valeu, Ian. Valeu, galera. Muito obrigado. Aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, galera, curtido esse bate-papo com o Gustavo? Demais, né? Imagina o quanto de sabedoria que ele acumulou aí ao longo desses anos, fazendo resumo cash. cast. Então, eu espero que ele tenha te inspirado e compartilhado dicas aí bem práticas para que você consiga implementar hoje ainda na sua carreira, na sua vida. E se você curte outras histórias de life hackers assim como o Gustavo, dá uma olhada aqui no podcast, porque eu venho contando a história de pessoas assim como ele que se reinventaram, que hoje estão vivendo uma realidade completamente diferente, muito mais alinhados com aquilo que eles acreditam e com projetos que tem impacto, onde eles se sintam realizados fazendo ali o que eles fazem no dia a dia. Então é isso, compartilha esse podcast aí com o máximo de pessoas pelo WhatsApp, onde você quiser e se você precisar de uma ajuda mais específica com o seu desafio aí de carreira ou de reinvenção, dá uma olhada aí na descrição porque tem vários formatos de transformação que podem te ajudar, beleza? Conta comigo e até a próxima!